Oh Freshers! Sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Brush Rush. O meu nome é Guilherme Freitas e hoje você acompanha o processo acelerado de criação de uma ilustração com um personagem aparentemente esquecido ou desconhecido dessa geração mais nova e curiosamente foi em uma das conversas lá no grupo do Discord do canal, cujo link também está aqui na descrição, onde eu comentei, né? Nossa, lembrei do dogão, não sei o que, né? Porque de vez em quando aparece um furryzinho por lá, né? Esse pessoal aí que eu não tenho nada a ver com isso, né? Eu não. E... <risos> e aí eu falei, o Dogão, pô, né? Quem, né? O Influência Furry? Clássica, antiga, né? De 2008 lá. Eu lembro de estar assistindo a MTV na época, na casa onde eu morava com meu pai, em São Paulo, e aí o que acontecia? Passava na MTV o clipe do Dogão e você podia votar pelo telefone pra que o clipe repetisse, né? Pra que a música voltasse a tocar naquele dia. E... <risos> Era um pouco diferente a época, né? E aí eu, eu, lógico, gastei dinheiro do meu pai, sim, Fazendo ligações pagas uh, para votar no clipe do dogão, sem muita consciência do que eu estava fazendo. É assim que começa, né? <risos> E aí eu fiquei, caramba, ninguém lembra disso Quer saber? Acho que tá na hora de eu fazer uma, uma arte desse cara aí Pra quem não sabe, pra quem não conhece O Dogão foi um projeto musical aí Que teve um álbum e dois clipes animados Com este cantor aí, este rapper cachorro é, Com o soltar carioca e um monte de outras coisas O projeto tinha como inspiração, logicamente, Gorilas Que tinha saído alguns anos antes, alguns bons anos antes Que tinha essa ideia de um artista, de um cantor, de um rapper virtual Como era chamado na época né? Ele era desenho animado e tal Não tinha uma personalidade famosa ali por trás Era meio que um mistério, quem que era o Dogão E tudo mais, então é, é muito divertido Ver essa, esse planejamento E essa estética, é uma coisa interessante Da história uh, dos projetos BR Que aconteceram, e se você for ver o clipe original É muito legal ver a Animação 2D, com aquela pegada Bem classicona, feita muito Bem executada, na época, ali em 2008 Também, é maravilhoso, tipo É, um, é uma dimensão de projeto muito legal E eu sinto que hoje a gente não tem um paralelo Lelo paralelo disso, sabe? Não tem hoje uh, no Brasil, acendendo da mesma forma, essa ideia do, do, do da performance virtual, né? E é curioso porque hoje a gente teria muito mais condições de fazer algo desse gênero. Tem tanto estúdio de animação, tem tanta coisa assim acontecendo. É, é muito doido, dá pra imaginar até um retorno do Dogão aí. É claro que as letras não envelheceram muito bem. A maioria das músicas tem referências a coisas políticas da época, que eu já nem lembro mais o que, que era, então... <risos> Então eu fico também assim, ouvindo a música meio, meio voando. E é aquele negócio, né? Era é um negócio bem, bem, bem tosqueira. Que na época, quando a galera era criança, parecia maravilhoso. E depois que todo mundo cresceu, ficou meio assim, tipo... Ah, é, olha, é olha só, é legal, né? Era, era meio, meio datado, meio, meio datado, é. O curioso é que como o rap, ele não tratava dos temas e da seriedade que o gênero normalmente requer, e ao mesmo tempo, o trocadilho que acontecia era essa ideia de cachorro, cachorra, cachorrão, é, não sei o que, cadela, sabe? São, são termos que normalmente são utilizados de forma a, a pejorativa ou, né, enaltecedora, no caso da figura masculina, né, muitas vezes. Então ele é o, o cara que, ah, eu sou pegador e tal, e não sei o que e eu brigo no bar <risos> então é um, é um negócio que para mim assim já, acho que já passou a época sabe mas ainda nessa perspectiva de um projeto uh, musical com essa proposta de trazer um personagem animado como principal sem ter o, aquele aquele apoio da, da celebridade por trás é muito interessante eu fico realmente pensando o que impede de haver algo parecido novo agora hum. de qualquer forma essa arte eu também passei por algumas estéticas diferentes eu acho que isso é uma coisa que eu queria comentar com vocês aqui, porque muitas vezes a gente esquece que estamos fazendo não um render 3D. A gente não é um, um programa 3D, né, que tem objetos sólidos e que precisa escolher fontes de iluminação precisas e verdadeiras com características definidas para conseguir fazer as coisas. É legal pensar assim. Às vezes é isso que você precisa para dar um up no seu trabalho ou para ir para uma próxima etapa de estudo. Mas essa não é a única forma de produzir imagens, né? Tem uma outra alternativa que o Doug até recomendou. Que eu tivesse feito algo parecido Naquele desenho do cancro E eu fiquei Caramba, eu quero tentar fazer isso Que é o que? Encontrar soluções mais gráficas E eu, eu descobri que eu sou muito ruim com isso <risos> Eu tô muito acostumado a fazer as coisas de um certo jeito. E quando eu tenho que resolver as coisas de forma mais gráfica, fica difícil. Guilherme, como assim gráfica? Gráfica no sentido de não ser uma descrição de luz e sombra realista, não ser uma descrição de um ambiente de verdade, e sim de ser ali uma opção de cores, de design, de padrões que são interessantes por si só e que não tem aquele, aquela fixação com a realidade. Algo que acontecia com alguma frequência misturando essas estéticas é logicamente o filme do Into the Spider-Verse lá, do Spider Perverso, que foi muito legal, né? Teve aquela estética que misturava a retícula e a aberração cromática e outras coisas tipicamente do mundo dos quadrinhos dentro de um filme que era 3D, né? Então, era uma mistura de 2D analógico com 3D e animação ao mesmo tempo. Era uma loucura, né? de A mistura, é assim, um sincretismo de <risos> ideias visuais, que é muito interessante e que leva a esse apelo gráfico, né? Um balão com coisas escritas ou, ou até mesmo uma, uma onomatopeia gigante no meio de uma cena, isso não é realista, isso é Gráfico, é uma resposta gráfica Soluções de simplificação, de estilo É uma outra vibe, uma outra forma de pensar Em como resolver contrastes Como resolver o design das coisas E é muito maneiro, eu trabalhei Em agência de publicidade boa parte Do meu esforço lá, era um esforço gráfico De organizar e pesar as imagens E as coisas, e é muito legal Meio que voltar nessa, nesse momento assim Onde eu tenho que encontrar uma solução Que não é a que eu normalmente uso Então mais ou menos nesse processo Mais ou menos por aqui, eu começo a colocar a luz Sombra, não sei o que, é. Esse foi, eu preciso dizer pra vocês, né? Às vezes, sabe, o Nemesis. Então, o Nemesis foi muito mais fácil do que esse. <risos> Porque o Neves era pura zona de conforto e luz e sombra tranquilinha. E esse bicho aqui eu penei bastante mesmo para construir a imagem do jeito que eu queria. Uh, aqui a gente começou com o um rascunho mais ou menos uh, num lugar bom já, mas eu fiz vários outros desenhos antes de optar por esse daqui até chegar aí. Então foi, foi muito mais um trabalho de construção da imagem naquela parte inicial do que necessariamente a pintura. A pintura é meio que um. com é a palavra em inglês na cabeça, que horror, né? Mas é, a, a parte da pintura é só um acabamento nesse. Caso aqui, eu tento fazer algo Bem naquela vibe de volume De não sei o que, mas parte tão Saborosa desse design Desse personagem, eram os contornos Era a linha do traço, era toda essa, essa Essência aqui, foi aí que eu decidi Mesmo me apoiar em outras referências Do, do Homem-Aranha, no spider Verse Lá, no Aranha-verso, porque Era muito legal, então eu tentei trazer um pouquinho desses elementos da retícula, dos contornos e de tudo mais para ficar um pouquinho mais rico, um pouquinho mais gráfico. A cereja do bolo foi incluir um elemento escrito na imagem, né? É uma das uma das coisas que fica na cabeça do pessoal aí com o Dogão, né? Ele tem um álbum, mas normalmente o pessoal lembra da música que mais bombou, que era a do Dogão é Mal. E nessa música ele também fala baauauau, yip yoyipie. Eu não sei o que significa. <risos> Mas eu queria colocar o ba-au-au, au au", que é tipo um latido e tal, tem tudo a ver com, com a vibe do personagem. E eu acabo optando por fazer exatamente isso daí. Eu não lembro de uma arte recente que eu tenha incluído texto, sabe? É, é muito doido isso pra mim. eu fico, caramba, por que, que eu não faço mais isso, né? Porque, porque eu, eu não penso nesse mundo, nessa resposta gráfica, que é muito legal, né? Capa de livro, pôsteres, imagens diferentes que seguem um conjunto diferente de regras pra resolver a, a composição, pra resolver a cena, pra resolver o que é importante, o que é importante que não é. Eu, eu sinto que tem um mundo completamente disponível para ser explorado, né? Uma, uma, uma, uma terra virgem para ser conhecida, né? Pegar ali o meu facão do desbravamento artístico e ir traçando o caminho por essa mata densa. Eu acho que tem muita coisa legal pra eu aprender com isso daí. Também não sei com que frequência eu vou voltar a fazer algo assim no canal, mas eu acho que fica a ideia pra você também, né? Você já pesquisou tentar ver essas coisas dessa forma, dessa forma mais gráfica e não tão sistemática de iluminação, de pintura, né? Não tão pensando em ser um um renderizador 3D, mas sim um produtor de imagens, né? Tem um, tem, um, tem outro lugar aí, é muito interessante isso, como sempre dá para você trocar um pouquinho a perspectiva Pela qual você enxerga O que é bom e o que é ruim no seu trabalho Eu acho que isso é muito interessante A gente acaba, em algum momento, sempre Enquanto a gente tá produzindo arte, estudando arte A gente acaba decidindo o que a gente Gostaria de fazer e não gostaria de fazer A gente cria esses critérios Na nossa cabeça, normalmente Embasados no que a gente acha legal De outros artistas e de outros trabalhos Só que pode acontecer de você Acabar se limitando, não só se limitando Como ah, entendendo que arte boa é arte assim, ou assado, né? E é muito legal ver que tem coisas interessantíssimas em todos os estilos e as possibilidades diferentes que a gente tem com pintura, com desenho, com esse tipo de coisa. Então eu fiquei muito feliz aí de tentar seguir essa dica que o Doug Lira me passou num outro momento. E se você não conhece o trabalho do Doug, dá uma olhada porque ele manda muito bem exatamente nessa parte do trabalho também, essa parte de pôster, de capa de livro, de coisas assim mais gráficas, mais interessantes de publicidade também. Nossa, o portfólio do Doug é uma marca maravilha, assim. Você fica, putz, que maneiro, né? Eu vou deixar o link aqui na descrição para você conferir o trabalho do Doug. E nessas etapas finais, você tá vendo como eu corrigi bastante também das coisas que eu acabei perdendo aquele, aquele punch do traço que eu fiz no começo. Eu acho que é muito importante mesmo você tentar conseguir manter aquela energia do rascunho. É muito difícil fazer isso, né? Porque toda pincelada que você faz por cima, ele, ele amacia aquela, aquela energia que você tinha, né? Ele vai domando aquele descontrole enérgico que o rascunho normalmente tem por ser mais rápido, por ser mais fluido Do que a pintura, que é ficar ali penteando, penteando Penteando, né? Eu gostei de ter que voltar Uns passinhos atrás, retomar os contornos É algo que eu fujo com certa Frequência, mas que eu também gosto bastante de, de incluir, então eu acho que ficou Interessantinho, isso daí é você Que vai ter que me dizer, e eu quero saber Você lembra do Dogão? Você lembra disso? E você que se diz um furry, que é absurdo Não conhecer o Dogão, eu vou te dar um tapa Na cabeça, essa é algo básico Que você tem que conhecer aqui, desse mundo Brasileiro dos personagens Personagens antropofomorciados <risos> E é isso daí galera, vamos ver então como é que ficou este dogão no final das contas com texto com coisas estranhas e retículas e etc Vamos lá e esse é o nosso dogão, pessoal. Espero que vocês tenham curtido aqui mais este vídeo no canal Rugens Brugens. Foi muito bom aqui trazer esse personagem pra vocês. Foi uma arte que eu penei muito. Eu fiquei três dias aí pra fazer esse negócio uh, em momentos diferentes. Foi bem complicado pra mim. É... E é aquele negócio, pessoal, né? Às vezes a arte não vai ser um processo tranquilo e direto. E não tem problema. Às vezes é assim mesmo que as coisas acontecem, ok? A gente se vê no próximo, então. Muito obrigado. Valeu e falou!